Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Globalcats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Ah, eu tô na sala aqui, LFM, falta um minuto para começar a corrida. LFM Training. Que Ferrari é essa? Esse aqui é, uma... essa aqui é uma. Não, aquela ali é a Ferrari Nova, mas esse aqui é um Porsche. O é a dois, Aquela três. ali é a Ferrari 9. A nova. É ela mesmo. Oi. O o Oi. O, o que é o que é? Tem três pernas, mas não é homem. Ah, não. não Quer saber, não, menino? Vê com Deus essas. Mano, meu Deus. Eu vou, vou falar pra você. Eu vou acabar tirando jogo lá. Vou banir do Discord. Iiii, ou dos grupos. Não. Não é pedra pesada, não. Quantos bits pra. Bonito agora Nossa, mas conversa Quantos presente, demais. Mano? Quantos presentes? É 10? Não, não, não é pedra pesada não, não é pedra pesada não. Unidos pedra pesada não, A Halu. hum. é pedra é do Esquece esse, esse Haluka aí, meu, se, essa mulher aí. Tu tá afim dessa raluca aí, hein? É, é menina, rapaz. Não pode falar que é ela, não. É menina. É ah, eu não sei quem é. Olha, o pessoal já tá batendo na reta. Olha o cara com o carro parado aqui. É vontade de ter um lado se de dar a puxa no começo da corrida, né? qual que é o tempo médio da... Do... Isso aqui é um treino pra LFM? É. Caraca! Ô, Muka, deixa eu perguntar uma coisa é... Qual que é o tempo médio da... S509 na Praia Azul? Foi 10? Ixi o que eu nunca virei é, é, é nunca tentei virar tempo com ela aí aqui virou 1 e 10 você faz dois para fazer tempo de rol, no festival no eu gostava de fazer na naquela Emerald né emerald emerald, emerald emerald é boa arco é bom é legal, o é legal é legal é o circuito da Praia Azul para testar tempo é mesmo Pessoal na primeira curva ali. Caraca, um carro aqui, E Os caras ali na primeira curva ali, só por Deus. Estão treinando pra LFN, né? Será que da ban, né, É, mas essa aqui perde SA. Caralho, é tão bem, é, saiu ruim. É, saiu ruim. Então você vai comprar o controle pra... Tu vai comprar o volante pra ajudar você aqui É, eu queria, né mas agora não dá não. Vou tentar achar o contato da Logitech pra ver se a gente consegue uma parceria. Fala que eu lá, pô. O cara mandou o observador no vídeo de controle. De periférico, filho. Pois é, o cavalo é da longe de pé, que tem os fones da arca. Ah, é ele frio. vai passar os contatos dele nada. Ah, meu primo, tem as pressas aí da com a Red Dragon. Se você quiser, eu perfeito ele te mandar uns trens. E eu... Se eu quero, é lógico que eu quero. Eu, tenho, eu fiz minha inscrição pra ver se o pessoal da Red Dragon entra em contato. Esse cara já na oh, tá doidinho pra tomar uma bicuda. Tá doidinho. Oh, Não sabe que lado oh, que do, fica. Do, do Vocês viram a parte do dossiê do, do, do Haluka lá vendo o react de 40 minutos? De Meu ali? amigo, vai sonhar com esse Haluka aí, velho. É, tá também. pior do que o Jéssica com a Emine. Caraca! A gente tá só pra assistir a reação, meu. Uhum, tá. Quer é porque eu tô vendo a reação do Ban, no Discord. Não, não, não, não, não, não, não, não. brincadeira, foi brincadeira, brincadeira. Tá bom. Nossa, e o cara bateu no meu carro, velho. Que sala é essa, moço? Uma sala de, de treino pra, pra campeonato e oficial, os caras andando de desde... Olha é é? aqui. Alvo, você dá, coloca a ponta de zona morta no controle do... no Ford. Alvo, no freio. Ido, eu já não tô perdendo SA, não. Hã? Quando você coloca no... Quando você coloca na zona morta no controle do Ford? aí ah, eu no acho freio. que eu deixo zero. No freio? É. Ah. Caraca, eu falei com os pontos de vida Nossa, eu tô com uma raiva desse cara atrás de mim, velho. aí. Ah. Ajuda ah. nós aí, ah. tá faltando aí ah. 100 inscritos aí. Ah. Tá faltando 9 inscritos aí pra poder chegar em 100 inscritos aí, galera. Ajuda nós aí. Hã? Fez o AD dele. Fez o AD ao vivo aí, pagamento. Mano, aqui... mas e... que merda, cara! Calma, pô. Iiii... que o Corno tá puto. O novo Volkswagen Motorsport deve lançar lá em outubro. eu só quero jogar no Volkswagen? Vai! Normalmente dá bom. Vou lançar o Volkswagen motor Motorsport pra bater. É não, não é bater o A é que vai ter que ganhar o turismo. não, o turismo? É, ficou nichado, mano. O motorismo já foi sinônimo de jogo de corrida no, no console, mas hoje já nichado. Personagem... Oh, tô... ah, é nichado, Parece um. Ah, o tá, Play 2 tá. fosse... foi da hora, ah, o tá, tá, GT4 era bom. Pois é, exatamente. depois ficou tipo início do início. Depois eles quiserem é... focar nos campeonatos, né? Na gringa deve bombar porque lá a galera tem a bala para comprar volante, né? Aqui no Brasil você ]acionais. compra um volante ou um Celta. <risos> o volante fica o que É o cara que eu, eu vou dar na vida real com o carro ou com o dado virtual. É, não, não. então cara. Mas aí, mas eu, eu queria lá comprar direct drive, né? Ah, mas mesmo assim, pra eles ainda é mais tranquilo que entrar nós, né? Porque é Não, o melhor. o é cara que tiver, o cara consegue comprar. Não, o melhor é a Márcia hum. falando pra mim. no... De pô, o desodorante, pô, aumentou, aumentou um euro, eu falei, pô, você tá resolvendo dois reais e é a gente que paga vinte reais no... Do... Opa, peraí, peraí no... que eu tô virando mais rápido. E é a gente que paga vinte reais o desodorante. Falar isso o Muka tem montar uma rádio para ele pra ouvir ela falando Bertola. É um dia que ela estiver ao vivo, eu vou mandar a raid lá ela? Pra, pra Márcia. Essa é o pessoa minha... de Betola. Essa é minha irmã, é? É, ela é, é portuguesa. É ah, e aí, tá gente... é o barulho do. do... Opa, vamos lá. O barulho do idoso aos é, alguém tá lubrificando. Ah, <risos> não, é carro, carro. Ô, Mônca, alguém, tá alguém tá lubrificando o óleo do carro no microfone. Tô louco. O cara é de é. mudar pelo menos. Deve de mudar, pô. Não, eu tô, eu tô, eu tô nao nao minha cadeira aqui. Ah, mas eu parece que você tá, tá lubrificando o óleo do carro, pô. que o, que, o, que, o que é velho. É né? <risos> eu o <tô> passando de <risos> de pareja, de tem 40 aqui Ih Ih Ih Esse W dele tá doceito Não vou nem fingir o W dele Vamos focar, vamos focar Foca, VUCA Foca, VUCA Meu Deus Tá encostando no carro do cara, moço Eu sou uma foca Eu sou uma foca Ih, o cara morreu aqui Agora, Metabi, mata primeiro. o primeiro. Quem Boca ganhar. O Boca deu você é tamanho de luta de pontos O cara virou 58,6, eu virei 57,4. Ô, Boca, pode ser que você vai colocar ah, o controlinho é. pra todo mundo ver ali é no ponto ali, como, como é feito ali o negócio do analógico, mas... é. eu não tenho um. Eu jogo. O PC que eu faço stream. É Bom, diferente. Aí, é. É. Mas você Se sabe que dá pra sabe colocar sabe no... no outro, né? Ô, Lucas, sabe a TXT? Eu não acredito, você vai querer dividir a curva comigo, velho. Meu Deus do céu, parece. Ah, mas ele não é obrigado. Não. <risos> Ufa, Pera aí, velho, eu tô focado na corrida aqui. Calma aí, chocolate. Calma Fala aí, o que é que é, o que que é? Fala. TXT, né? Que negócio de, de roupa, de poder essas coisas, né? De quê? Alô? TXT lá, você conhece. De que Negócio de quê? É roupa, né? é vestuário, essas coisas. Ai, cara, nós tá jogando um jogo aqui, o cara vem falar de roupa, hein? O que é que tem? <risos> O que, que tem? Fala ah, aí, fala pois aí. É. é que um do, dos colegas nova da fala, ah, ela fosse pensar, só, só por causa do patrocínio dele no rodeio. Boca pra relivezinha com um chapa de cowboy. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô cagado mesmo, meu Deus. É. Em vez de comprar o tênis da Ockla, ele vai usar umas motas de rodeio. Pronto. Não, o negócio é comprar tênis da misum, cara. Tênis bizum que é bom. Da Fima, né? a eu, aqui, o que né? é que a fila? Se você que chute? Aqui, isso. Já véi, isso, mano. Que né? né? chute. É porque. Que chute. É que chute. Teve uma época. Vixe. Que não era sucesso. Não era Tô dois segundos mais rápido. Pelo que dessa época, tinha um monte de gente que era chamada. por esse apelido que é que chute. O mundo meu mais chamava de na época, porque eu lembro de jogar bola. É, ele tinha esses, esses que chute aí é, pra jogar a bola, A o pessoal assim, ah lá o que chute por causa desse sapato que era a casa, na época. Ô oh, meu querido, você não vai dar X, você não vai dar X de mim não. Eu não vou deixar. O tá achando que a vida é morango, O que a tá achando que a vida não tá morando, rapaz? Eu, eu... sento, no copo da Moran, brincadeira. <risos> brincadeira, 80 quilos no copo da Moran, já amassa aquelas perninhas de 2 centímetros da hora. Não, é mesmo. Ih, é, olha a conversa, esse menino é aleatório demais. Ei, foi muito lá, só te mandar uma foto pra ela, tá brincado é demais, é. foi lá. Foi, foi não, eu, mesmo. eu não, foi Na agora. sauna. legal eu já saber. Na sauna, na sauna ainda. Sim. Não, foi na sauna. sauna não. foi na minha casa. Não. não, na Sim. minha casa! vamos parar com essa conversa aí. e o cara Nossa. lá, fiz até sair para fora da pista. Pega mais não, filho Só os papos do os <laughs> <laughs> ah, <me pega. laughs> <laughs> <Es> cara manja programa <laughs> <laughs> que cara manja vai vendo <laughs> Aí tem que mandar, tem que mandar o site do seu do amor, né? É verdade. Ixi! Olha ah lá. E a gente vai fazer nada, Botar o Goudé e o Arquimil no balanço geral. Naqueles, né? Oi, Bulldog. O Arquimil mandou bugado Gabial e a Redespa. É nem é como, demais. É um atrás do outro. Ô, oh, ô, oh, esse aqui tá bem bom, ó. Ai, tô ligado mesmo. <risos> <Claro>. <risos> Tem um aí que o Moco conhece também de cara, só que não pode o aqui da... Na... No... É, rapaz, isso aqui é live de família. <risos> é, rapaz, é, live de família. <risos> é live <risos> de família. É. É. É. Ai, você não sabe, né? Um homem casado, é. hein? E é. é. Começa não, Jucão. Vamos ver quantos vai pagar lá um o serviço da semana passada, da sexta-feira. Vem. A DM já tá com a marreta na mão ali. É. Aí, ó. <risos> eu vou correr de skyline. Eu quero correr de skyline. skyline Era pro meu carro tá bem mais rápido, velho. Ó, o eu do de skyline no oh, Ó, e skyline e rápido demais. É rápido demais. rápido demais. Não quando a, a Que a pressão do pneu tá ser. boa. Só o dianteiro direito ali tá horrível. Pode ser. Quer entrar rápido na na, na curva é assim. Corte rápido, faca, entramos em ti. o bicho tem a. <risos> Olha aí, Godé. Até errei a curva aqui. O cara tem. Nossa, quando você entra na, no lado sujo da pista, ele já escorrega tudo. É por isso que eu falei começar a correr. ele continuou do lado sujo, de... então você saí do lado muito de... <risos> Tem Eu morri de medo de trocar de, de lado da pista. E, e alguém me dá uma uma porrada. tem que tomar cuidado com a farofa da pista, porque tem muita linguiça. Essas, essas borrachinhas aí aí, essas linguinhas da, da. do pneu. tem que tomar cuidado. Hummm. Nossa, entende. Eita, ô oh, moca! Riviera oh, de tá Skyline. Falando, não consigo, não ah, não perdeu, ah, eu, o Skyline eu não fiz, não. O 93 você tenho? Ah, não. 93. 93 eu tenho que ir, em Riviera. Eita. Tem que mergulhar nas curvas. Porque de reta eu acho que o máximo é 280. É tem que ir cara. rápido. Mas ele é a muito bom. Ele é muito é, bom. Tem É. Sai fora, é Ruan. Acabou a corrida. Luca, você foi. na prova da GK? Ih, mano, foi aqui essa porcadinha. Graças a Deus que faz o barrigo. Nossa, eu não sei nem quem é esse povo não, velho. Pelo amor de Deus. Nunca tem. Fala alguma coisa. A GK. Não, a GK. Mery Kay? É JK. Não, se tá bombando é porque é. se tem milhões de seguidores é porque é. terminamos aqui a corrida, meu querido. Vencemos aqui. Vamos prestar atenção. E esse carro é bonito, velho. Esse carro é bonito demais. Ficou legal esse design aqui, né?